Fala meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal, o canal do Marco E se você chegou nesse vídeo, é porque você joga Half-Life e você quer traduzir o jogo, cara Eu tava jogando Half-Life outro dia, até postei um vídeo, de um gameplay de meia hora, cara, pura nostalgia Se você quiser conferir, dá uma olhada aqui no card E o jogo não tava traduzido Aí eu joguei, é... alguns dias depois apareceu um inscrito no meu canal Vou deixar a foto dele aqui bonitinha é, muito obrigado, cara, pelo seu comentário, ele me falou que existe um mod traduzido do Half-Life E eu vou mostrar pra vocês aqui, passo a passo, um tutorial à prova de qualquer idiota Você vai conseguir é, traduzir o seu jogo pela Steam, cara Eu não sei se o jogo de outra plataforma ou do piratão aí funciona Mas com certeza deve funcionar também Mas o meu jogo é da Steam então vamos logo lá para a área de trabalho e eu vou te mostrar passo a passo sem corte nenhum como é que é que faz. Beleza, pessoal? Estamos aqui na nossa área de trabalho. Half-Life tá aqui bonitão, né? Eu vim aqui na Steam. Olha só. Vou na biblioteca e tá aqui o Half-Life. Cadê ele... Beleza, tá aqui o Half-Life. Agora o que é que eu vou fazer, manos? Eu vou no navegador, tá aqui o navegador, né? Tudo bonitinho. Eu vou deixar esse link na descrição e no comentário do vídeo. Você vai entrar nesse link aqui. Ó, Half-Life dublado. Ou você pode fazer assim. Colocar aqui nessa, nessa caixinha mesmo. E já vai direto. É esse aqui, ó. Mod Obai. Mod DB, sei lá. Half-Life dublado. Você pode... Mano, esses caras são sinistros, cara. Que, que obra de arte que esses caras fizeram, mano? cara dublaram o jogo que eu sempre joguei em inglês quando era criança. Eu tô muito feliz agora, porque eu vou poder entender a história e, sei lá, vai ser mais engraçado o diálogo, né, no jogo. Tem aqui, você tem a opção de doar pra eles, né, se você tiver condições, dá uma ajuda pra eles. E se você tiver condições também, me ajuda aí, cara. Eu vou deixar links aí de, da Amazon e vou deixar links de outras coisas aí no, no vídeo. Compra aí, você vai estar me dando uma força. Você vai dar uma força para esse cara aqui e todo mundo vai ser feliz. Você vai jogar seu jogo traduzido, bonitão. Então, sem mais enrolação, clica em baixo o Mod. Vai te levar para esta aba. Aí você vai baixar. Dá uma rolada. Dá uma grande rolada aqui para baixo. Beleza. Eu tentei baixar esse daqui. Não deu certo. O meu computador ele não deixou instalar. É, o meu também não é... Eu, também, eu não tentei baixar esse, esse daqui, cara. Aí eu fui nesse aqui, ó. Zip, alta qualidade. E deu certo, tá? Tá vendo? Não tem corte nenhum. Aí você vem aqui, me dá um sem medo, sem, sem medo de nada. Aí ele vai te levar pra essa aba. E você clica em fazer o download mesmo assim. Tá baixando. Você vai precisar é, ter algum extrato de, ar, de arquivo, tipo o WinRAR. Eu tô usando o WinRAR. Acho que todo mundo sabe o que que é o INHA Se não souber também Tem vários vídeos de tutorial na internet sobre o Inra. Porque é um programa mais antigo, né, velho? Mais antigo do mundo, sei lá, velho As galera sempre baixou Vídeo, filme piratão Na internet usando o INHA Aí, beleza, você pode clicar aqui diretamente Mas eu vou ensinar você Lá da sua tela Olha só, você vai vir aqui em Arquivo, ah, espera, vou fechar. Tá, beleza você clica aqui nos arquivos. Rapidamente você vai em downloads E olha só. Tá aqui. O que, que você vai fazer, mano? Você vai simplesmente clicar com o direito. Você tá vendo aqui, ó. O Inha. Eu vou aqui extrair aqui. Que vai extrair nessa mesma pasta. Tá extraindo. E aí você vai ter o seu jogão. Todo traduzido, dublado. Cara, que delícia. Olha só. Veio essa pasta aqui, ó. Ela vai estar tá na data de... 18 do 10 de 2022. Ela vai estar nessa data aqui. É, Isvencop é, underline add 1 Você vai entrar nessa pasta, você vai selecionar tudo, clica com direito e copia ou recorta, tanto faz. Eu vou recortar. Agora o que eu vou, o que eu faço aqui? Eu já posso fechar esta aba. Vamos voltar na Steam aqui o Half-Life, né? como eu disse esse, esse tutorial é para Steam mas provavelmente no Piratão vai funcionar também, tá? aí você vem aqui, ó, gerenciar clicou no Half-Life com o botão direito, gerenciar navegar pelos arquivos locais ele, a Steam vai te jogar diretamente na pasta que tá o jogo se você não, não tem o um jogo pelo Steam ou tem ele pro, pelo Piratão é só você ir na pasta dele então que talvez dê certo tá? Eu não tenho certeza a pasta que a gente vai pegar é essa daqui, ó. Valve. Não é Valve, não é Valve HD. Não é Valve Spend, É Valve. Você vai clicar aqui. Beleza, prontinho. É só você clicar com direito. Em qualquer lugar aqui, ó. Você clica com direito. Cola. E olha só a mágica acontecendo. Tá movendo. Vai aparecer aqui a mensagem de. É, Tem arquivos iguais, né? O destino de, de 1057 arquivos está com o mesmo nome. Ou seja, a gente vai substituir os arquivos do jogo pelos arquivos do mod que a gente baixou na internet. Você pode clicar aqui sem medo. Ele vai substituir os arquivos e aí você vai ter o jogo todo traduzido. O jogo que antes gente estava em inglês ou em espanhol, eu estava jogando em espanhol para poder tentar entender alguma coisa. Agora a gente pode jogar em inglês. Aqui você já pode fechar esta aba. É, avisos, cara, avisos, se você vem aqui em propriedade e vir aqui em arquivos locais, caso você clique em verificar a integridade dos arquivos, o jogo, a, na verdade o jogo não, a Steam, ela vai analisar o seu jogo, ela vai ver que tem arquivos substituídos e aí ela vai colocar os arquivos de fábrica, ou seja, você vai perder o mod e você vai ter que fazer isso tudo de novo, porque o jogo ele vai ficar como se fosse original. Então, não verifica a integridade dos arquivos e você vai ter seu jogo traduzido de boa, tranquilo. Caso você desinstale o jogo ou você verifica a integridade dos arquivos, é só você vir no meu vídeo de novo e ver como é que traduz, como é que baixa o mod. E é só fazer tudo novamente, tranquilão. Beleza, vamos lá dar uma clicada aqui em jogar. Já tá feito, tá? Não precisa fazer mais nada. Já tá feito. Tá feito cara. Olha só. Português. Novo jogo, carregar jogo. Bora clicar aqui no novo jogo. Vou botar aqui no fácil. Não vou jogar mesmo, é só pra mostrar pra vocês. Bom dia e bem-vindo ao sistema de Esse jogo é muito alto, hein? Este jogo automático é oferecido para a segurança e conveniência dos funcionários da instalamento 8 47 da manhã. A temperatura atual da superfície é de 33 graus. Viu só, que lindo, cara Tudo em português, mano Coisa que eu nunca entendi Eu tô entendendo aqui agora, cara Meu Deus, que, que delícia Mano, se esse vídeo te ajudou Deixa o seu like Compartilha ele com alguém que tá precisando Com alguém que joga Half-Life também que é Alguém que ama Half-Life A Valve, CS, sei lá Foda-se, qualquer jogo da, da Valve e eu vou deixar o link na descrição aí do, desse mousezão aqui, Redragon Drag, Predator, ele tem macro, muito top, RGB, é, você pode configurar a cor do jeito que você quiser, tem DPI pra caralho, cara. Esse fonezão aqui também, por Track H2, mano, o mouse é por volta de 100 reais, o fone é por volta de 90, muito barato, bom. Se você comprar por qualquer link aí na descrição do meu vídeo ou nos comentários fixados, qualquer coisinha, você vai estar me dando força. Muito obrigado, valeu e boa gameplay aí pra vocês, cara. Agora eu vou fazer gameplay de Half-Life em português traduzido e dublado, cara. Muito feliz, cara, muito feliz. Muito obrigado aí, velho. Valeu.